É Senhores, eu quero começar de forma bem didática e especial por apresentar a super ferramenta que estaremos utilizando no processo de desenvolvimento de todo o nosso projeto. Senhores, uh, estou aqui com o meu Revit aberto. Se vocês perceberem, eu tenho cá alguns arquivos recentes. Arquivos esses que foram feitos e desenvolvidos anteriormente. Portanto, eles aqui vão aparecer numa escala de prioridade de tempo. Essencialmente, aqueles projetos que foram desenhados e desenvolvidos até o dia de ontem, ali estão em primeiro lugar. Aqueles que estão mais antigos, aparecem também aqui no fundo. Posteriormente, vamos ter também né, modelos de famílias. Ora trabalhados. E bem aqui nessa barra eu vou encontrar um menu que vai nos apontar para abrir um novo modelo. Abrir um modelo já feito na outra hora. Um novo modelo e finalmente abrir famílias e também um novo modelo de famílias. Posteriormente temos arquivos recentes que são todos aqueles que aparecem bem na nossa interface. Outro ponto bem interessante é que ao clicar nessa setinha, o Revit me leva para a sua interface geral, mas sem a ativação dos diversos elementos. Portanto, dentro aqui da interface do Revit, vocês encontram a barra de arquivos, onde vocês vão encontrar o novo modelo que vai nos facilitar a criar. Começar um projeto do zero, posteriormente uma família também do zero, a criação de massas conceituais, bloco de títulos e símbolos de anotações, tudo aqui. Super especificado, portanto, uh, temos também abrir. Como temos abrir, temos salvar. Oh, stop aí. Muito bom. Uh, vamos ter abrir aqui na opção de abrir. Né, nós temos quase que a mesma, as mesmas opções. Simplesmente vai adicionar arquivos do Revit. Né? Estamos dizer que podemos abrir qualquer arquivo do Revit. Vamos ter componentes de construção ADSH. Vamos ter também o IFC, que é um arquivo super, super especial. Vamos ter algumas amostras. Deixa-me dar aqui um vislumbre, um vislumbre especial aqui sobre as amostras. Dentro das amostras, o Revit te abre essa pasta, onde vais ter vários exemplos de projetos que já vem dentro do próprio... Revit. E projetos esses que podem te inspirar e te ajudar a entender melhor como o próprio Revit funciona de forma interna. Uh, voltamos. Ainda aqui no menu arquivo você tem exportar. Onde você pode, depois de desenvolver o teu projeto, você pode exportar em DWG, DFX, DGN, ASSIS, etc, etc. Posteriormente também tem o FBX e tipos de família FX e bancos de dados OOD. B.S senhores, e finalmente você tem aqui a opção de imprimir que, que permite imprimir todos os documentos, ora organizados dentro do Rev na barra das vistas, e posteriormente você poderá fazer alguma configuração do teu processo de impressão, e finalmente temos a opção de fechar arquivos bem aqui temos a opção as opções ou sair do Rev. se clicarmos nas opções, vocês têm essa barra que abre, onde você pode fazer um leque de alterações, eu vou aqui mostrar te uma alteração que pode ser muito significativa. Dentre elas, se pode desativar aqui algumas barras do Revit. Por exemplo, eu desativei a barra de ferramentas e guias de energia e a ferramentas de análise de rotação. Vamos ter aqui alguns gráficos do próprio Revit, aparência, de tamanho, um leque de, de, de aspectos que não vou fazer menção agora. Você depois tem locais de arquivo, se precisar de fixar aqui nesta barra um novo template, é muito fácil, é só clicar aqui no mais. Você tem opções de renderização, você tem correção ortográfica, tem uma opção super especial que a gente a conhece desde o Excel, que são as macros. Também não entrarei em detalhes pós que não é a ênfase direta desta nossa série de aulas. E posteriormente, você vai ter essa super barra novamente, onde vai ter vários tipos de abas dentro do próprio Reddit, desde a aba arquitetura, onde você encontra o painel construir, o painel circulação, o painel modelo, o painel ambiente e áreas, o painel de abertura, dados e o painel de plano de trabalhos. Este é o Revit Ainda dizer a vocês... Dentro da aba de estruturas, você vai estruturas, conexões, fundações, armação, armadura, modelo, abertura, dados e, novamente, plano de trabalho, repete-se conforme lá atrás. Essa aba de plano de trabalho, ela volta a repetir-se nas várias abas do próprio Revit. Aqui no menu Aço, que é um menu novo, que começa a vir desde a versão 2019, se é memória ou 2020, que fala sobre trabalho com Aço. Portanto, você vai ter conexões, elementos de fabricação, você vai ter modificadores, você vai ter cortes paramétricos e novamente o plano de trabalho que nós já vimos lá atrás. Depois temos na aba de sistemas, estamos aqui com o AVAC, fabricação, colaboração do PIIID mecânico hidráulica e tubulações e finalmente você tem o um menu de elétrico. Pensa aqui a aba de inserir onde você pode trabalhar com vínculos do Revit e IFC, vínculos do AutoCAD vínculos de topografia vínculos de de marca de revisão DWG, você pode trabalhar com decalque, nuvens de ponto, modelos de coordenação, tem também a importação autocad, importação inserir arquivos, eh, importação em PDF, você tem imagens e também a gerenciamento, o gerenciamento de imagens. Finalmente, você pode adicionar uma nova família ou carregar como grupo, E okay? Depois você tem o menu ou a aba anotar. A aba anotar, você vai encontrar aqui as cotas, os detalhes, os textos os e os identificadores dentro do Revit. Você vai encontrar os preenchimentos de cores e as simbologias. tem a aba Analisar, que permite analisar os modelos analíticos ferramentas de modelo analítico, espaços e zonas, relatórios e tabelas, verificar sistemas e novamente o preenchimento de cores. Você tem massa e terreno que permite a criação de formas complexas por meio de massas conceituais, modelos por fácil, modelar um terreno, utilizando toda a topografia e também você pode fazer a modificação do próprio terreno já modelado. Você tem também a aba colaborar que permite por meio do Revit, conectado à internet, fazer colaboração com outros profissionais no mundo afora. Por meio deste deste menu, você tem communicate, comunicar, comunicar você tem gerenciar e colaborar, e colaboração, a sincronização e, finalmente, o gerenciamento de modelos e a coordenação que nos permite fazer a utilização de famílias do Revit de um outro modelo guardado numa outra zona. Posteriormente, você tem o próprio menu vistas, a aba das vistas que tens gráficos, tens a apresentação onde você permite fazer a renderização do modelo, você tem a criação de vistas 3D cortes, linhas de chamada etc, etc, tabelas por ali fora, depois tem a composição da folha e você tem janelas que permite você dividir a tua janela em várias facetas, finalmente uh, e depois você tem a aba de gerenciar que permite você verificar todas as configurações do próprio Revit desde de, uh, a localização do projeto, opções de desenho, gerenciamento do projeto, fases do projeto, fases essas que são comumente utilizadas para fazer projetos de reforma. Você tem a seleção, você tem consultas, macros que vimos lá atrás e a programação visual. Para quem entende de manja de programação, poderá encontrar aqui um grande recurso para dinamizar melhor os seus trabalhos com o Revit. Posteriormente, você tem os suplementos, o que que são os suplementos? Os suplementos são essencialmente um leque de plugins que você pode instalar dentro do Revit. Eu aqui já tenho alguns, dentre eles eu tenho o Room Finish o Time Streampad. Is, is Depois tem também o Unbox. Veja, existe uma ligeira diferença entre o, o, os suplementos e alguns plugins que podem instalar diretamente na barra na barra do menu Ribbon do Revit. Dentre eles tem o Unbox. Unbox, não vou fazer menção dele, pois que hum, teremos que fazer um novo vídeo para explicar o que é, que é o Unbox. Faz. Finalmente, você tem a aba modificações. A aba modificar traz propriedades, área de transferência, geometria, modificar vistas e medir e criar. Queridos, é essencialmente essa a breve apresentação que eu posso fazer do Revit e mais detalhes nós veremos no processo de aulas quando vamos entrar em, em cada uma das ferramentas do Revit para ser utilização. Até lá, aquele abraço.